Oi gente, tudo bem com vocês? No Meu é Verso seja bem-vindo ao mais um a mais um vídeo do meu canal. Temos hoje uma caixa para abrir juntos. Tá, tá, tá, tá, tá. Eu queria comprar um produto na internet que eu vi no site, no, nos vídeos do Jeffree Stars, que era um corretivo. E aí eu comecei a pesquisar e aqui não tem. Não tinha, aqui vende uma marca chamada Makeup Revolution, que vende aí no Brasil. Acho que atualmente eles estão chegando aí também. Porém, não tinha esse corretivo em si que eu vi nos vídeos e, enfim, não encontrei o corretivo que quis comprar online. Eu utilizei aquele tipo de entrega chamado Patch que eu já fiz um vídeo aqui. Se você procurar no canal, você vai encontrar. Que basicamente você compra no site, se o site oferecer esse tipo de serviço chamado Impost Patch todas as suas encomendas ao invés de vir para sua casa, vai pro armário. Lá eu explico mais bonitinho, mas aqui está a caixinha. Eu comprei num site chamado EcoBietza.pl, que é um site que vende tipo uma seforra, que vende multimarcas assim. Demorou dois dias e hoje é bem rápido. Então caso você esteja por aqui na Colônia visitando e tudo mais, você pode ver esses produtos. Então a caixa vem assim. Aqui em cima eu acabo de ganhar dois cupons. Um de 20% e um de 10%. Então, vieram assim os produtos. E aí eu comprei esse concealer aqui. Eu comprei quatro tons. Eu comprei esse produto aqui. Vai ser um pouquinho difícil de mostrar. Reflete é muito, mas tá escrito Makeup Revolution. Pelos reviews que eu vi na internet, ele é muito parecido com aquele Tarte Shape Tape da Tarte. Shape Tape? Shape Tape? Shape Tape. Da Tarte É um corretivo de alta cobertura E olhando pra minha linha de maquiagem, minha, minha coleçãozinha aqui Eu tenho muita base, porém eu não tenho muito corretivo Os corretivos que eu tenho são da Ruby Rose Eles são ok, mas eles não cobrem bastante Então eu queria testar produtos que cobrissem bastante Então eu sempre compro produtos pra mim Então o meu possivelmente é na cor 3 ou 2 então, Eu comprei o 1, o 2, o 3 e os 9 então ele é assim. Olha o tamanho do aplicador. Então o aplicador dele é bem grande. Deixa eu sentir o cheiro. Não tem. Para vocês geralmente verem esse tipo de produto. é tá bom vocês me seguirem lá no Instagram. Que eu sempre mostro fazendo maquiagem e tal. Comprei um pincelzinho desse de delineado. É da marca Kosh Kowalski Eyeliner. Então ele é assim. Me parece ok, eu vou testar e falo pra vocês Tendo bastante, eu decidi testar esse produto aqui Ele é um fresh juice, creme, enfim, ele é um sabonete líquido Pra você tomar banho, no sabor, no cheirinho de melão Vamos ver se é de melão mesmo Não senti melão, mas mesmo assim ele é o último pra tomar banho Ele tem 500ml, e custou 8 watts então vamos aos preços, os corretivos custaram 18 cada um Esse custou 8 e o um pincel custou 8 também Então cerca de, deu quase 100 reais, ou deu mais, 100 reais um pouquinho Mais 100 reais, ai, eles mandaram uma bala Uma bala, vamos ver Aqui na Polônia existe uma coisa chamada truscaca. É tipo um doce de leite que eles dão Hummm hum. E se você gostou desse de delineado babadeiro, queridinho, você vai lá no meu vídeo, que eu vou deixar no final aqui, que é um vídeo de resenha dos delineadores da Inglaterra, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo curtinho, fiquem bem, um beijão, me conta se você já testou um desses produtos e o que você me recomendaria para testar, lembrando que eu tenho de grossa, tá certo? Fiquem bem, um beijão, tchau!